Olá, boa tarde! Esse é o canal Faixa Verde, meu nome é Carlos Rissato, com um pouco de gripe hoje, mas estamos aí hoje pra estar tá falando sobre o Xbox, sobre o E3, sobre o porquê que eu não vim aqui falar no canal sobre o assunto e dizer aí o que eu achei, o que eu falei, o que tenho a falar sobre a E3. Eu conversei muito essa semana com várias pessoas que assistiram a E3, inclusive Inclusive quem não acompanhou, a gente também, é, apesar de ter vários canais tendo transmitido, a gente também transmitiu E3 aqui no canal com dublagem aí do próprio mixer, tá? Então o que acontece? Uh, vários pontos foram falados sobre a E3, um deles foi o projeto Scarlett, eu tive que pegar aqui até anotar porque são bastante coisa, então o projeto Scarlett vai ter aí... Foi falado que vai ter processador AMD, ele vai ter o Radeon né? RDNA e também 120K por segundo, além de 8K e GDR6. Então assim, gddr 6 é um aparelho que ele vai ser quatro vezes mais rápido aí que o Xbox One X, hoje que está atualmente. Ou seja, hoje o Xbox One X já é o aparelho mais rápido que tem no mercado e a, a Microsoft vai lançar um aparelho muito mais rápido que o aparelho atual tá então o que acontece uh... A Microsoft também é, vai lançar o Xbox Elite 2, que é um controle né, onde você vai poder estar tá utilizando. E falou também sobre o Xbox é, Game Pass Ultimate, que é um, um novo serviço, inclusive eu já assinei para mim. É o um serviço onde ele junta a Gold com o Pass para você ter lá um serviço só por 39,99 por mês. isso é o preço Brasil. tá? E aí o, que, que, eu, o que, que eu tiro como conclusão? A Microsoft, pelo menos na questão do hardware, ela viu que ela acertou no Xbox One X, mas que ela lançou esse hardware, o Xbox One X, numa época errada. Tá? Por quê? Volta a falar, não adianta lançar, que é um canal cachista, é um canal é, só que a gente trabalha com a realidade. Não adianta lançar plataforma nova. É um videogame potente Sem que você tenha novas IPs, novos jogos Foi o mesmo erro que a Sony fez lá no PS3 Que a Microsoft não tinha feito com o Xbox 360 Mas aí a gente vê uma plataforma como o PS4 Sendo vendida a horrores, mesmo custando mais caro Por quê? Porque os caras vão lá, eles lançam Gravity Rush, aí os caras vão lá, lança Horizon Zero Dawn, lança Neo, lança Good of War, tá até caindo aqui, ó, lança Good of War, aí lança tudo cagado que seja, lança Days Gone, lança Dark Souls, apesar de ter sido mais antigo, e aí o que, que a Microsoft deu para os caras aqui jogar um novo Forza, o Forza Horizon 4, deu lá um, um novo Halo, o Halo 4, nesse meio tempo. né? Então, assim, é de você pensar é, que a Microsoft ela trabalhou bem com a questão de serviço, trabalhou bem com a questão de é, aplicações, ou seja, ela também trabalhou com aquele nicho daquele público é, infantil. Então, o Minecraft foi o jogo mais vendido da atual geração, isso é incontestável, a Microsoft lançou ele pro Playstation, lançou ele para Nintendo, lançou ele o computador, todo mundo quis jogar, todo mundo quis jogar esse jogo. Então assim, uh, a gente teve aí a questão também que foi apresentada na E3, um novo Minecraft, muita gente criticou, eu fui uma das pessoas que falei, pô, os caras vão lançar um novo Minecraft? O que, que é isso? Um novo Minecraft pra quê? Mas, é de se entender, não há problema em lançar um novo Minecraft, não há problema em lançar o Lego Star Wars, Star Wars é, The Skywalker Saga, não há problema de lançar o Forza Horizon 4, versão Lego, Shop Edition, entendeu? Não há problema, desde que tenha novas IPs, desde que tenha novos jogos. Mas, Carlos, é hora de correr para a nova IP agora? Acredite que não, né? Já não tem mais o que fazer com essa atual geração. Todo mundo já sabe que a Sony lançou vários jogos, que a Sony teve várias coisas ali importantes nesse PS4, mesmo sendo videogame é, que ali teve suas dificuldades com questão do online, a questão do controle, a questão do. Por que não vem. Paladino, como os caras falam, me falar sobre controle. Ah, e o controle da Xbox tem pilha. Ai, meu Deus, pilha. Pilha da Sony ainda. Isso aqui não faz diferença nenhuma pra mim. Eu posso usar pilha recarregável, posso usar outro tipo de pilha... Enfim, uh, o controle do Playstation, a hora que acaba a bateria, obrigatoriamente eu tenho que plugar o cabo, ou ter um segundo controle, no meu caso, senão eu não continuo jogando. Tá? Então assim, não estou dizendo aqui, não estou aqui para afirmar que uma plataforma é melhor, que outra é pior, que a gente não pode jogar, que a gente tem que ficar lá do lado da Microsoft, que não é isso, não é nem um pouco isso. Tá? Então vamos tirar esse lado meio fanboy da coisa, porque eu, primeiramente eu sou colecionador de jogos, sou colecionador de videogames, gosto das plataformas, gosto aí do. Inclusive, uma das plataformas que eu tenho grande carinho aí é o Dreamcast. Eu deixo ele bem ali no local é, visível, mas eu acho que a Microsoft tem que pensar para a plataforma não se tornar um novo Dreamcast da nova geração. Né? Onde a, a SEGA Era uma empresa forte Com jogos fortes que hoje A gente vê eles aí sendo rodados Os jogos da, da SEGA Olha aí ó, Podia estar tá no console da SEGA Não, a gente está rodando no PS4 A gente está rodando no Xbox Então assim, tá rodando Lá na Nintendo Então até joguinho de celular O negócio virou Então eu acho assim que Uh, os fãs é, ficam, assim como eu da marca, eu decidi ir pro lado do, da Microsoft aqui, inclusive no canal, não tô desistindo disso. Uh, mas eu acho que assim, acho que a gente tem que ter uh, o discernimento de prestar atenção que a empresa só quer ganhar dinheiro. O que está dando dinheiro a Microsoft hoje? Eu vou correr atrás de um videogame que deu problema nessa geração. A outra geração, o videogame funcionou bem. Mas essa geração não. Por mais que o controle, o controle atual seja melhor, se encaixa melhor nas mãos, você tem uma pegada assim do, do, dos botões, o, o direcional dos botões bem melhorado. Então assim, é, temos que ter como relevância isso, de que a plataforma foi feita coisas boas. Mas ela foi feito um marketing ruim, ruim para para a plataforma, a questão do Phil Spencer falar muito mais do que ele deveria de falar por muito tempo a Microsoft ficou com outra equipe, antes do Phil Spencer que realmente não deu muito legal, tá? Aí os caras me vêm com *Wade Woods*, *Wade Woods* é um jogo assim que, sinceramente, é... mano. Não dá, não dá. Mas teve coisas legais também, tá? Então ali, vamos lá, o Cyberpunk 2077, inclusive o Kenny Weavs esteve lá, né? Um jogo bacana que vai ser lançado. Outro jogo que me chamou bastante atenção foi Blair Witch. Blair Witch, ele vai ser como um exclusivo aí da, da Microsoft. É... Ele será lançado ainda. ah, uh... E assim, teve lá um trailer muito bacana, uma pegada muito legal E a gente queria ver mais clipes assim, eu, pelo menos eu queria ver mais coisas assim na E3, tá? Uh, Gear 5 será lançado no dia 10 de setembro, esse também é muito esperado É um jogo que eu vou querer jogar, com certeza E é um jogo que vai fazer diferença pra mim, tá? Então assim, uh, um re breve resumo que eu tenho da E3 A Nintendo ela lançou mais do mesmo ali então teve muita coisa legal na Nintendo, eu realmente achei muito legal a plataforma o que eles falaram, eu só senti falta deles falar de um serviço bacana online, uh, de pegar e falar sobre é, mais jogos que não tendessem só a jogos mais infantis, os jogos mais do Mario, os jogos mais ali daquela questão, então eu estava esperando um novo Zelda, um novo Star Fox, o Zelda ele veio, Tá, ele veio o novo Zelda, eu achei legal. Só que eu tava esperando mais do que uma remodelagem lá de um de uma IP já antiga do Game Boy, entendeu? Não que... Ah, beleza, mas vai ser lançado, Carlos, uma nova plataforma. Só que vai demorar, entendeu? Pra lançar esse Zelda. Talvez tava estava esperando um novo Star Fox, de repente um novo Mario de plataforma que realmente não veio. Veio o um Luigi Mansion. Mas, assim, é uma coisa que eu não posso opinar muito. Até porque o meu conhecimento de Nintendo é um conhecimento mais antigo. Eu tive a Nintendo, aí até o Nintendo i que foi uma plataforma legal também. Uh, que eu gostei muito. Né? Mas eu acho que eu não tenho aí o game, eu não posso opinar muito Talvez o meu amigo lá do NT Project pode opinar mais sobre a Nintendo Então eu não tenho o que falar Mas eu tenho o que falar do que eu tenho A Sony e o Xbox né, da atual geração Então eu acho que, uh, mesmo a Sony não tendo participado da E3 O que eu, pra mim foi uma grande perca para um evento é, tão grandioso, para mim não há como falar que aquele não é um evento grandioso, que fale sobre as informações, sobre é, o que vem de novo no cenário, eu acho que até deveria de ser um evento maior, em que empresas como empresas fabricantes de equipamentos para PC também poderia estar lá junto, fabricantes de placa de vídeo, é, além daquelas empresas como foi lá a Bethesda, a, a Square e tal... Poderia ter outras empresas também representando Então poderia ser um evento muito maior Mas não, a gente tá vendo aí que a Sony picou a mula do evento Assim, eu acho até que foi um certo desrespeito com os fãs da Sony Então a, a gente vê vários canais da Sony aí falando Ah, que a Sony não precisa ficar nessa bosta desse evento e tal Mas até 2018, quando a Sony fez aquele evento daquele cara lá Tocando flautinha lá, a galera ó bateu palma, bateu palma para aquilo, mas de certa forma é, a Sony não fez tão errado de não ir nesse evento. O que a Sony fez de errado foi simplesmente ela não lançar nada. Tipo, não fala nada e depois fica postando nas suas redes sociais coisas que a própria Microsoft lançou. Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha que legal. Então assim, ficou bem aquele meme lá, né? Então eu acho que é uma coisa assim que... Foi legal o evento da E3, mas eu esperava mais. Eu esperava é, mais trailer, eu esperava mais explicação, eu esperava o pessoal jogando, o pessoal mostrando, gameplay. Então era um evento que eu esperava muito mais, mas veio mais do mesmo, tá? Então, foi lá, deu uma tapeadinha lá, a Microsoft tinha tudo para fazer um baita evento. A Nintendo tinha tudo para fazer um evento espetacular, e nenhuma das duas pra mim fez um evento a quem de, um, de uma grande empresa de jogos, de videogame, uma grande corporação em que vai lá e coloca um, um videogame na mão da pessoa lá, no caso da Nintendo, tem um videogame fantástico, espetacular, que você pode levar para vários locais, exceto nos ônibus da minha cidade, né, ou nos trem aí por aí. Brasil, né? Mas a gente pode levar para vários locais aí, até na casa da sogrinha. Então, assim, é... eu acho assim que são plataformas bacanas, são plataformas legais, independente se você gosta lá do PS4, do single player ou dos multiplayer da Microsoft. Então, é uma é uma crítica também. Eu gosto de jogos que também tem história. Eu gosto de jogos que eu possa dar final. Eu gosto de jogos que eu possa <cười> progredir lá dentro dele. Mas, cada vez, os jogos estão ficando muito naquela questão. Ah, você dá final no jogo, aí você fica no meio lá, em 50%, porque você não pegou o troféu ultra raro lá, que você tinha que pegar toda as pérola do meio do caminho, sei lá da onde, que tá lá na puta que pariu. Então, eu acho que é complicado um negócio desse, uh, onde você assim, desmerece as pessoas, os jogadores, que muitas vezes... Ah, beleza, eu mereço aqueles jogadores que jogam muito bem o jogo, que joga a plataforma, que faz, que tá lá o tempão no jogo, mas eu desmereço aquele, essa questão de pontuação, que foi lá, gastou o seu pouco tempo que tinha, foi lá, deu final no jogo. Então hoje é uma coisa que eu não tô ligando muito, Game score ou Platinar, né? Inclusive... Minha platina, ali <risos> nível 2 no Playstation, dá até vergonha. Eu jogo pouco Playstation, mas eu também tive uma, uma ID perdida na Sony, né? Então, é uma nova ID que eu tô jogando, mas é aquilo que eu te falo. É, comecei a jogar lá o Sonic Mania, inclusive no Playstation, essa semana. Já faltam sete fases pra terminar, o jogo não saiu do 9%. Então, assim... É muito complicado isso, é muito assim frustrante a pessoa que tá ali jogando, olhar. Ah, vou ver quanto que eu tenho ainda de jogo para jogar. Aí o negócio te mostra, 9%. Sendo que você já sabe. Aí eu falei, mano, é impossível, joguei tantas fases, deixa eu olhar lá no, numa revista alguma coisa. Revista hoje em dia não se usa, né? Aliás, sinto muita falta das revistas. A última revista que eu comprei, vou até sair aqui do vídeo... De games tinha sido essa revista PlayStation aqui ó cara, eu lembro, isso aqui me lembra apesar de ser muito ruim essas revistas me lembra a questão da época do, do dos jogos, hoje em dia a revista não é tão boa quanto antigamente, mas me lembra aquelas questões dos jogos que você tinha, é, ainda veio um pôster aqui do Orisa Zero Dawn uma revista muito legal, me lembra a questão da época que a gente tinha aquelas Super Game Power, Gamers e outras revistas aí que tinha bastante detonado que a galera ia lá e tal então eu acho hoje que as revistas estão muito em em cima, focado em cima de... Explicar o que, o que não dá para explicar de jogos, esquece da principal coisa que a galera gostava, que era ver as figuras dos detonados, ver as figuras dos jogos que ia ser lançado, falar sobre a matéria e não só ficar em, em relação a. A Microsoft apresentou isso, a Microsoft apresentou aquilo, a Sony apresentou isso, a Sony disse que vai lançar isso. Olha só, mostra uma tirinha lá, a Sony disse que vai lançar isso aqui. Então eu acho que a revista hoje está muito pautada nisso. Antigamente, os caras iam lá, entrevistava o executivo desenvolvedor de um jogo, aí fazer uma baita matéria sobre aquele jogo, aí tinha várias informações, então assim, é, eu acho que Estou perdendo um pouco da essência do que aquilo que a galera gostava, que era jogar videogame, que era viver aquela questão dos jogos, né? dos jogos que tinha. Mas enfim, é, cada um vai ter aí o, o ponto crítico, meu ponto crítico é esse, eu acho que faltou novas IPs, mas eu acho que assim, com certeza a Microsoft está segurando alguma coisa para a próxima para próxima, a próxima é, geração, né? Não há como dizer, igual a galera tá falando... Ah, a Microsoft morreu. Ah, e não vai lançar mais nada. Ah, que não sei o que. O xCloud está aí. Tá? Eu acredito que a Microsoft, pelo menos, vai ter mais algum console aí na frente. Não vai virar logo agora um serviço de streaming, como o pessoal fala. Tá? Mas mais jogadores vão poder jogar. Se a Microsoft acha que isso vai ser sucesso... Ela vai acabar indo para esse lado e com certeza a Sony e a Nintendo também vai acabar indo nisso, se caso a Microsoft for melhor. E se a Microsoft errar, o que, que vai acontecer? Microsoft é uma grande corporação, ela revive tudo. Então, assim, acredito que vai sim. Trabalhos a parte junto Mas que o sistema operacional O equipamento Ele vai continuar ainda Pelo menos pela próxima geração Então, cada geração aí tem Essa geração tá desde 2013 Por aí, 2013, 2012 Por aí, o Xbox One Tá até agora O PS4 também O PS4 lançou várias versões O Xbox também uh, Até essa última cagada Dessa versão ao dígito aí Do Xbox O ou a cagada do PS4 Pro Que não é 4K de verdade Então assim, eu acho que Cada fabricante tem o seu lado lá E não cabe talvez A gente saber qual é o lado Mas a gente escolheu uma melhor plataforma Para jogar, então é, Eu no caso como tem as duas Vou optar lá para jogar um jogo no Xbox Mas determinado jogo não tem Dane-se, vou lá, vou jogar o Rise of Zero Dawn Lá no, no PS4 Não tem problema lá Vou jogar God of War no PS4 Cara, quem não gosta de jogar um God of War aqui? Ó. Olha. Lá. Não problema não. Também não ficou igual que esse fã de God of War, bota lá o, o nome, faz o um negócio e tal. Cara, que nem o pessoal falava bastante de Uncharted um pra mim. Ah, Uncharted é um jogo, pelo amor de Deus, tal tá? um jogo ridículo tal. Só CG, tem muita CG, mas é um jogo que eu gostei bastante, tá? Inclusive o um que eu gostei mais do Uncharted um foi o um de 2. Aquele que ele começa no trem lá, né? E você tem que fugir e tal. Então eu achei bem legal o trem caindo no penhasco. Eu achei que foi uma história bem legal, não é porque eu gosto de Microsoft que eu vou chegar lá e vou falar mal do, do console da Sony, mas eu vou apontar se a Sony fizer uma coisa errada lá, nós vai apontar no canal porque tem que apontar. Uma coisa que eu vou falar aqui também, tá? Uh, tendo essa vista que o canal é um pouco mais interativo, eu não falo só com o público que joga, que joga Xbox, né? eu acabo falando com outros públicos, então é capaz de eu falar sobre outras coisas aqui no canal. Tem gente que falou assim pra mim, poxa, o canal se chamava X Game Go, você falava sobre Playstation também, tem uma vinheta que mostra jogos do Playstation, jogos da Nintendo, uh, jogos de plataformas antigas, o canal começou-se com plataformas antigas. Tá, então eu falava sobre Sega Saturno, eu falava sobre Super Nintendo, falava sobre outras coisas. E aqui vai continuar sendo falado dessa forma. A falta de tempo, às vezes, para gerar um conteúdo melhor, mais conteúdo, faz com que o tempo fique escasso no meu canal. Mas a gente vai continuar falando além de falar do Xbox. Né? Então vocês devem ter visto que a dashboard mudou aqui atrás Foi para a dashboard do Playstation que não tem problema nenhum para mim aqui Num canal que é aberto Mas também eu não sou nenhum hipócrita em falar que eu prefiro a plataforma da Xbox Então se o nego me falar assim Ah, mas Carlos, você é fanboy de Sony, não sei o que Tá falando de Sony no, no canal de Xbox Não, eu tô falando de videogame tá? Então eu tô falando de videogame Falo sobre minha preferência é, gosto do.. A principal, uma das coisas que eu mais gosto é o controle do Xbox. Eu acho que é um controle muito legal. Ele te.. Principalmente é um jogo de luta que você pega, o jeito de você jogar o controle é muito mais ergonômico. Tá? Então é isso aí que eu queria falar. É mais um bate-papo, é mais aí uma questão de falar sobre o que rolou na E3, falar um pedaço lá do tempo lá que rolou na E3. É falar sobre a questão dos jogos que vai ser lançado da Microsoft. Ponto positivo, ponto negativo, que eu não gostei. Ponto positivo foi os lançamentos, a parte do console novo. Ponto negativo foi a falta de algumas IPs que eu estava esperando. Mais IPs, mas acredito que a Microsoft está passando mais para frente. Então eu não estou totalmente contra. E a questão também aí da atual geração, tá? Então é isso aí. Um abraço, galera. Até mais. E esse vídeo ficou longo, eu já tô ficando sem voz, eu tô com a garganta ruim, é nóis, é isso aí, abraço, até mais e se liga aí no canal.